Senador Álvaro Dias. Senhoras senadoras, há algum tempo eu venho tentando contribuir para que a população receba as necessárias respostas às suas dúvidas sobre a exploração da loteria no nosso país. Dúvidas persistem, as respostas são insuficientes, e permanece a suspeita de manipulação de resultados. Hoje venho à tribuna para falar da lavagem de dinheiro através das loterias, com a conivência de, lamentavelmente, servidores da Caixa Econômica Federal. Eu recebi, através de solicitação feita oficialmente ao COAF, o relatório, elas são 29 relatórios do período compreendido entre 2002 e 2006. O relatório é sigiloso, mas creio ser do meu dever revelar alguns dados e números desse relatório para justificar as providências que estamos tomando na tarde de hoje com a apresentação de um projeto de lei, e dois requerimentos, um deles dirigido ao Ministro da Fazenda, solicitando informações a respeito do assunto, e o outro ao Tribunal de Contas da União, solicitando mais uma auditoria. Nesse período de 2002 a 2006, o valor da lavagem de dinheiro supera 32 milhões de reais. 75 pessoas estão envolvidas. Alguns ganhadores, vou revelar alguns ganhadores... O senhor Alessio Gouveia ganhou 525 prêmios no valor de 3 milhões e 800 mil reais. Colocou no bolso o João Alves. Ganhou 525 prêmios. O senhor Marco Trofo, 327 prêmios no valor de 1 milhão e 600 mil reais. O senhor Manuel dos Santos dos 206 prêmios em sete modalidades de loteria, com a complacência de representantes aí do setor público instalados na Caixa Econômica Federal. Eu não vou citar todos os ganhadores, está mais um aqui apenas para ilustrar, o Vitório Basso ganhou 17 vezes aproximadamente 4 milhões de reais, sendo vários prêmios em loterias diferentes no mesmo dia. A sorte suria a ele no mesmo dia em várias loterias. O que se constata é coincidência das agências, onde ocorre o fato, e as pessoas que realizam essa operação criminosa são pessoas já envolvidas numa verdadeira seleção de crimes, como receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal, contrabando, porte de armas, evasão de divisas, loterias clandestinas, crimes contra o sistema financeiro, declaração falsa, lesão corporal. Portanto, uma seleção de crimes... E o que faz a Caixa Econômica Federal diante dessa constatação? A Caixa simplesmente comunica ao COAF e não toma providência interna para evitar o crime continuado. Portanto, a razão desse pronunciamento não é apenas a denúncia, é a apresentação de propostas que têm por objetivo dificultar a ação criminosa junto à Caixa Econômica Federal. Nós não estamos contra a Caixa Econômica Federal. Nós estamos nos colocando a favor dessa instituição centenária, um banco social da maior importância para o nosso país, que não pode sofrer prejuízos desgastando a sua imagem, perdendo credibilidade diante da população brasileira. Há transparência alguma e muitos indícios de conluio para a prática de crimes no universo das loterias da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido é que estamos apresentando o projeto de lei que inst estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizada para ações de lavagem de dinheiro. O nosso projeto em síntese estabelece que ao sacar o prêmio, o vencedor deve comprovar inicialmente a origem dos recursos de suas apostas. O gerente somente poderá pagar o prêmio após a comunicação prévia à central de loterias, bem como ao COAF, ficando o saque bloqueado até informações dos referidos órgãos. O saque fica condicionado à identificação completa do sacador e à verificação se o mesmo tem antecedentes criminais, com a comunicação à polícia civil de cada estado onde se localiza a agência. As agências da Caixa deverão manter banco de dados sobre os sacadores de prêmios durante um ano. O disposto desse artigo aplica-se somente aos sacadores de prêmios que registram mais de 10 premiações a serem resgatadas simultaneamente. A Caixa... A Caixa deverá verificar a reincidência de saques nas agências onde há suspeita de lavagem de dinheiro para apurar o fato mediante auditoria interna. Apresentando um requerimento dirigido ao Ministro da Fazenda para, no prazo regimental, responder a algumas questões. Como, por exemplo, as agências da Caixa em que foram descontados os prêmios suspeitos de lavagem de dinheiro. São 29 casos, conforme a comunicação da própria Caixa Alcoace, 29 relatórios, bem como os gerentes das respectivas agências, a época de cada prêmio descontado desde 2002. Portanto, nós não sabemos quais são os gerentes, quais são as caixas, as agências, aliás, da Caixa Econômica, palco para os marginais da lavagem do dinheiro, e nós estamos, portanto, requerendo a contribuição do Ministro da Fazenda para obtermos esses esclarecimentos. E o um outro requerimento é endereçado ao Tribunal de Contas para a realização de auditoria no sistema de pagamento da loteria daquela instituição, ou seja, da Caixa Econômica Federal, visando verificar a lavagem de dinheiro, bem como a possibilidade de manipulação de resultados. Uma das formas pela qual pode estar ocorrendo o processo de lavagem do dinheiro de origem criminosa na Caixa Econômica é o seguinte. O interessado na ação criminosa deposita o dinheiro na agência em que possui o esquema, porque evidentemente há um coluio envolvendo a participação de, de servidores da Caixa Econômica Federal, certamente. avisado por alguém da Caixa Econômica Federal sobre a presença de um vencedor a fim de comprar-lhe o bilhete. Essa seria uma modalidade possível do itinerário delituoso. O itinerário prosseguiria com o comparecimento do verdadeiro ganhador do prêmio à agência para sacar o dinheiro. Com a conivência de alguém da agência da Caixa, o prêmio é pago com o dinheiro do interessado em lavar, que o depositara anteriormente. Como o prêmio pode ser descontado até 90 dias após o sorteio, o agente da Caixa ou o interessado em lavar o dinheiro segura os bilhetes vencedores até que atinja o valor de interesse do beneficiário da lavagem. Quando isso acontece, o bandido vai até a agência da Caixa e saca os bilhetes premiados como se ele fosse o ganhador. Nesse momento, a operação se completa. A agência informa o ganhador do prêmio à central de loterias da Caixa. E, evidentemente, não é o verdadeiro ganhador.